Oi pessoal beleza como é que vocês estão tudo bem tudo certinho e hoje eu venho trazer uma receita para vocês que tenho certeza que vocês vão amar então essa receita de hoje é para você que quer clarear os seus dentes eliminar o tártaro e é, eliminar também o mau hálito né é, muita gente tem o um problema. É, de mau hálito, né? Não sabe o que fazer para eliminar o mau hálito? É, muitas é, pessoas têm o um mau hálito é, por causa do, dos dentes, né? Algum tarto, bactéria, alguma coisa nos dentes, né? E algumas pessoas têm um mau hálito é, com o um problema estomacal, né? É, quantas às vezes, de repente aí, né? É, alguém que está assistindo esse vídeo aí é, já teve um caso na família também, meu irmão, já aconteceu com meu irmão também, estava com problema de mau hálito, é, as pessoas né, chegar perto para perto conversar com você e você vê que a pessoa ah, dá aquela leve disfarçada assim, coloca a mão no nariz ou, ou tal, né? Então, é uma situação muito desagradável, né? De repente você quer sair com, com uma pessoa aí também, né? E tá com esse problema, né? Então, é bem desagradável mesmo, né? uma forma de descobrir se você tem mau hálito é muito interessante né é, vou falar bem rapidinho aqui você dá uma lambida na sua mão é, lambe a sua mão e espera aí um minuto mais ou menos um, alguns segundinhos sabe e daí você cheira se cheirar, te, tiver aquele cheirinho desagradável pode ter certeza que você te, tem mau hálito então vamos fazer essa receita de hoje para eliminar o, o mau hálito e também vamos ensinar essa receita para você que quer se livrar dos tártaros, né? Dar uma clareada boa nos dentes, né? É, muitas pessoas também, né? Não tem um dinheiro para fazer um tratamento. Todo mundo sabe que o tratamento dentário para o clareamento é, é, custa a base, dependendo do dentista, né? R$ 600 mil reais, né? Então é só o clareamento dentário, né? E se você vai fazer mais, né? Uma remoção de tártaro, é, o procedimento que deve ser feito para uma limpeza nos dentes, né? Então é, sai meio salgadinho, né? Então vamos ver se essa receita de hoje vai, se você fizer, né? É lógico que vai funcionar e vai ajudar muito você, beleza? Então, vamos lá, já contribui, contribui aí com o seu likezinho no vídeo, né? Que tá bem bacana o vídeo de hoje, beleza? Então, pra começar, a gente vai fazer aqui, como é que a gente vai fazer o tratamento para remoção de tártaro e clarear os dentes. Então, a gente vai utilizar o carvão, tá? O carvão vegetal já é comprovado, né? Já é comprovado, como vocês podem ver aqui, o carvão vegetal já é comprovado é, que a gente pode utilizar para o clareamento dental. Então a gente vai fazer, como que você vai utilizar esse carvão? Você vai colocar um comprimido desse na sua boca, você vai mastigar, é, ele tem um saborzinho assim meio adocicadinho, tá? você vai mastigar e ele vai se dissolver ele é muito muito molinho né ele se dissolve rápido e você vai escovar seus dentes por cerca de uns 2 a 5 minutos tá é com movimentos de cima para baixo tá assim de cima pra baixo tem gente que escova os dentes assim na lateral não é a forma correta você vai escovar de cima pra baixo tanto por dentro quanto por fora né dos dentes tá e de preferência né também dê uma escovada na sua língua porque a língua também junta sujeira né então escove bem certinho faça essa escovação com com o carvão durante ali uns de 2 a 5 minutos tá e você é assim na primeira aplicação você já vai ver a diferença nos seus dentes pode ter absoluta certeza Tá? Eu sei porque eu já testei, né? A gente já testou na família, a gente faz tudo. É, então ele dá um resultado imediato, tá? Então aí depois você vai, que você fez esse procedimento, você vai pegar o seu creme dental e escovar para tirar, to, remover, né? Todo o excesso do carvão. Passa um fio dental, de preferência. É, um, um fio dental bem bom, né? Passa aí entre os seus dentes para fazer aquela limpezinha e vocês vão perceber que é na hora, é imediato o resultado, tá, gente? E agora vamos a o, o, o, o melhor de tudo, né? A eliminar o mau hálito, né? Que no caso seria, é, ou seria é, ocasionado pelo problema dentário ou estomacal né então a gente pode vai usar né é duas receitas eu vou passar aqui para vocês que são muito boa tá então a primeira receita você vai fazer o cravo da índia tá no fim meu cravinho aqui tá é o cravo da índia com mel você vai fazer um, um xaropinho uma xícara de chá né de, de, de, de chá com o mel e o cravinho da índia e vai tomar uma vez por dia tá ele é também é é um poderoso aí remédio né pra eliminar a halitose né o mau hálito é ele vai matar as bactérias né é então você faz uma xícara de chazinho e toma todos os dias e outro Outro, outra receita que é fabulosa, é muito eficiente, é a amora silvestre, tá? Para quem não conhece a amora silvestre, é essa aqui, É muito cuidado no, no pegar, né? Porque ela é cheia de espinho, como vocês podem ver, ela é todinha cheia de espinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, mas olha só. Ela é cheia de espinho, então você tem, tem que ter muito cuidado para pegar ela, tá? Então, é, é, essa aqui é um anti-inflamatório anti, é anti muito, muito poderoso contra a halitose, né? E é o que vai matar também as bactérias que causam o mau hálito, tá? Então, e você fazendo o chá... Da, da amora você vai perceber no primeiro dia você já vai perceber uma melhora muito significativa é, no seu hálito tá é então você pode também fazer o chazinho da amora silvestre é com uma colher de mel um copo de água né então é muito muito fácil para fazer o chazinho então faz este chá aí e depois volta aqui e me conte aqui nos comentários se não funcionou pra você. Se não funcionou, não, eu tenho certeza que vai funcionar, tá? Porque é muito boa essa receita, tá, gente? Então é isso. O carvão também, né? Todo mundo já sabe, né? Acredito eu que muita, muita, muitas pessoas sabem como o carvão é eficiente, né? Também pra, pra ajudar no clareamento e no tratamento dentário, tá, gente? Então façam, espero que vocês gostem. É, desse vídeo é... então você pode também compartilhar ele com os seus amigos né tenho certeza que vai ajudar você faça e também deixa o seu comentário aqui abaixo é, caso você tenha é, interesse em alguma receita que eu possa te ajudar de alguma forma é, deixa nos comentários aqui que eu vou procurar fazer para você tá ok então é isso, gente. Um grande abraço. Não esquece do seu like do vídeo, compartilhe também e não deixe de se inscrever aqui no canal. É, a gente está com receitas todos os dias para ajudar no seu dia a dia, ajudar na sua saúde. Tá ok? Um grande abraço e até amanhã!